Agora falando um pouquinho de cadastro de produtos. Então, primeiro, né, para eu subir um produto dentro da via, eu preciso fazer uma categorização, né? Então, eu preciso escolher ali as categorias do produto previamente, né, antes de entrar. Então, eu posso fazer isso no RP. Tá? quando eu penso no título né eu posso colocar até 150 caracteres então é vocês veem ali que mudam que muda bastante de alguns canais então dá para aproveitar muita coisa aqui em relação ao título tá na via a gente só pode colocar quatro fotos tá o mínimo ali da resolução né são 250 pixels mas a gente sempre recomenda ali que use um pouquinho mais 1.200 tá mas só para vocês terem a regra certinho. A descrição, é, ela vem extensa, eu posso colocar 18 mil caracteres, tá? Então, tem muita coisa ali para eu colocar. Só lembrando que não é indicado que você utilize 18 é... mil caracteres, né? A gente sempre fala que, gente, a gente tem que ser o objetivo. A gente tem que colocar ali, por exemplo, uma descrição prévia do produto, depois eu coloco alguns diferenciais dele e coloco para que, que ele serve, né? É, e também eu tenho que sempre colocar, pontuar, colocar parágrafo, a linha, nunca ficar um blocão de muito texto, porque as pessoas não leem, gente. O consumidor, ele é muito visual, em específico o consumidor brasileiro, né? Ele tem um pouco de preguiça para ler. Então, você coloca um texto ali, aí que ele não vai ler mesmo. Então, de repente, topificar, né, porque fica bem fácil dele bater ali o olho e já ver algumas características, aplicações, benefícios do produto. E realmente fazer uma coisinha mais curtinha, enxuta, mais objetiva, né? com as informações informações principais e uma foto muito boa gente acho que isso vale muito a pena tá o Ana é legal também que a gente sempre pense na padronização do nosso cadastro né então eu não preciso fazer Ô, uma descrição com 18 mil caracteres porque essa quantidade não é aceita em outros canais então padronizem Exato. pensem sempre nesses pontos Outro ponto também, eu preciso cadastrar o peso e as dimensões dos produtos, tá? Porque às vezes a gente pensa ali no Mercado Livre, que, né, que eles fazem os cálculos pela média ali da categoria, mas no caso da Via, eu preciso subir certinho esses dados para que o cálculo desse frete seja né, bem feito. Falando de garantia, a garantia mínima ali dentro da Via que eu preciso adicionar é de um mês. Ponto importante também, hoje... Para a gente entrar dentro do canal ali, cadastrar os produtos, eu preciso fazer um registro de marca, tá? Isso deve mudar, mas por enquanto ainda não temos notícias ou novidades em relação a isso, né? Uma informação certinha. Então, a princípio, precisa ainda fazer esse registro de marca. Pode fazer ele pelo chamado também. Depois a gente tem até o link ali que já vai direto para esse chamado. Outra coisa também muito bacana que dá para a gente fazer no Via, que nem todos os outros canais aceitam, é eu consigo colocar um preço de por tá? Então vocês podem colocar ali já subir direto, né? De, sei lá, vamos supor que meu produto ele custa 9,90. Eu posso então colocar lá de 19,90 por 9,90 automaticamente, tá? Eu posso fazer essa precificação ali de D por para dar uma sensação que a gente está dando um desconto, né? Para chamar a atenção do consumidor também. Na, na via, a gente também pode colocar ali um prazo para expedir o meu produto, tá? Tem marketplace que chama prazo cross-docking, é... De prazo de produção, tem, aqui na Via chama de tempo de preparação, então vamos supor que eu preciso ali de alguns dias para conseguir expedir o meu produto a partir do momento né, que chega um pedido, que um pedido é aprovado, então ainda mais para móveis, produtos pesados, às vezes né, ou algo de fabricação, que você não tem estoque, é a pronta entrega, então é possível colocar esse tempo de preparação.